Melhorar a sua musculação através do procedimento de emagrecer E saiba que dieta não é a única forma de emagrecer Também tem outras formas de emagrecer Algumas mais famosas, outras menos famosas Alguns estão no túmulo do esquecimento porque de Pouca gente utilizar o Muitas vezes o conhecimento se perdeu do longo dos séculos, muitas vezes mas independente disso, você sempre tem que ter o melhor.